Se você sabe disso, então você está no grupo do 1% das pessoas que vão ganhar dinheiro na vida ou que já ganham muito dinheiro na vida, isso mesmo. Nesse vídeo eu vou contar o segredo que 99% das pessoas não entendem na hora de fazer negócio. Fala galera, Guilherme Minaré aqui e nesse vídeo eu vou te contar o segredo que 99% das pessoas Erram na hora de criar um negócio digital, isso mesmo, elas tendem a errar por isso, mas por um detalhe, desconhecem o caminho correto, então eu vou te revelar qual é o caminho correto, e sem enrolar muito, seguinte, vamos direto ao ponto, o caminho correto é o seguinte, a, a maioria das pessoas pensam em ganhar dinheiro na internet, em criar negócios para ganhar muito dinheiro, tanto na internet quanto no negócio físico, só que tem um detalhe nisso, quando você pensa em ganhar dinheiro, você está pensando somente em você, você está pensando em você, como você vai ganhar mais dinheiro? Ponto final. E o que se faz ganhar dinheiro de verdade é você pensar em como solucionar o problema do teu cliente. Então, o segredo basicamente é solucionar o problema do teu cliente. Se você começar a pensar na cabeça do teu cliente como você vai solucionar o problema dele, a tendência é que você tenha um resultado muito maior. Por quê? Você vai apresentar a solução perfeita para o teu cliente e ele vai pagar o preço que for, ou seja, se você for pensar no teu cliente, se você for pensar exatamente como que você vai resolver o problema do teu cliente, você vai começar a ter ideias de, calma aí, o meu cliente precisa disso, ele quer isso, ele faz isso, se você pensar dessa forma você vai criar um produto mais assertivo e vai fazer com que os teus clientes ou próximos, futuros clientes tendem a comprar de você, porque você soluciona o problema dele, você soluciona o problema, você cria negócio solucionando o problema e não exatamente pensando em só ganhar dinheiro. Essa é a sacada de hoje. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um dedo no like aqui e faz um comentário. Quantas vezes você já foi em algum negócio e as pessoas estão lá de cara amarrada, eles não estão nem aí, eles só querem vender. E quantas vezes você já reparou a diferença de quando você vai num lugar onde você é bem atendido e as pessoas querem que realmente você esteja ali, eles querem, são solícitos, querem te ajudar? Comenta aqui embaixo pra mim se você já viu isso. Então, ó, se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like, compartilhe com algum amigo seu e ó... Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!